A mente humana é um organismo tão real quanto o músculo do corpo mas muito maior em força e potencial e assim como a fibra muscular pode reforçar se para conseguir conquistas incríveis assimilar essa comparação nos ajudará a entender que tanto a pobreza como a riqueza são frutos do pensamento se você sabe o que quer e o quer com força suficiente para alcançar o tipo de persistência que não se pode conter, com toda certeza você conquistará o seu ideal. Controlando sua mente, você controlará o seu destino aqui na Terra. O desejo é o ponto de partida para todo sucesso. Primeiro passo para a riqueza. É aqui, precisamente aqui, que tropeçamos em um obstáculo. Algumas pessoas dirão,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 Entretanto, se está disposto a lutar pelos seus objetivos, dizendo para si mesmo, isto é o que desejo e o farei de qualquer maneira, então você tem realmente o desejo que o conduzirá ao pleno sucesso. Com esse tipo de atitude, você será capaz de levantar-se após os tropeços que certamente ocorrerão pelo caminho. As únicas pessoas que não cometem erros são as que nunca tentam nada, os tímidos, são como afluentes de um lago. Nunca se aventuram a um mar amplo e profundo. Esse mesmo conceito é válido para qualquer coisa que você deseje. Seja persistente. A força de vontade e o desejo, adequadamente combinados, constituem uma dupla invencível. Em numerosos casos, a persistência tem sido a única diferença entre o sucesso e o fracasso. É a falta dessa qualidade, mais do que qualquer outra, que impede a grande maioria de triunfar. Tentam algo, mas tão logo o caminho se torne áspero, desistem. A experiência com milhares de pessoas tem demonstrado que a falta de persistência é uma fraqueza comum na maioria das pessoas, mas é um defeito que pode ser vencido pelo esforço. Se você quer realizar qualquer tipo de desejo, tem que formar o hábito da persistência. As coisas parecerão difíceis e você poderá achar que já não tem razão para continuar. Tudo em você dirá que você deve renunciar, que deve parar de tentar. É neste momento que os homens se distinguem dos meninos. É exatamente neste momento que, se você percorre essa distância extra e continua adiante, os horizontes começam a clarear.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 Se você tivesse acesso a toda a riqueza do mundo e pegasse apenas uma moeda, estaria fazendo muito provavelmente o que tem feito ao usar o seu cérebro, uma vez que utilizamos uma fração muito pequena de sua capacidade. Nada é mais lastimável no mundo que a incompreensão da maioria das pessoas com relação ao potencial do seu cérebro, principalmente das mentes consciente e inconsciente ou subconsciente. Em sua própria central elétrica, o número de linhas que ligam entre si as células cerebrais é igual ao algarismo 1, seguido por 154 milhões de zeros. É o cérebro o responsável pelo desenvolvimento de aviões supersônicos, foguetes, clones, próteses biônicas, entre outras maravilhas. É inconcebível que esse órgão tão sofisticado e poderoso exista com o um único propósito de manter as funções inerentes ao funcionamento do corpo físico. Pode você duvidar, ainda que só por um instante, de que é capaz de realizar o que quer que deseje aqui na Terra? O homem que triunfa sobre seus semelhantes é aquele que muito cedo na vida discerne com clareza seu objetivo e caminha para ele com todas as suas forças.